E aí, mano? Como é que você tá? Caraca, ó, vou te falar uma coisa. Ontem eu estreiei um vídeo, mano. Eu fiz uma estreia, eu nunca tinha feito. Achei muito louco. Cara, tipo, na hora que eu lancei a estreia... Vai, não tinha muita gente, tinha cinco pessoas assistindo Mas tipo, tu comenta ao vivo, cara não o que tá acontecendo lá na hora você já comenta Eu achei muito da hora isso E tipo assim, ó, o vídeo eu postei um dia E ele teve uma quantidade de acesso legal, mano Então eu acho que a, o quê? a galera A galera sentiu vontade de me conhecer mesmo, mano Conhecer minha família, sei lá, mano Tudo essas paradas que eu faço E teve gente que gostou às vezes pra mim o que tá ruim pra você não tá E eu falei, caramba, mano Por que que eu não vou continuar a fazer isso? Então é o seguinte, mano Hoje é domingo e eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa Alguma coisa não Eu já tô tendo, ó, aqui atrás Aqui, ó, se você ver, não dá pra ver, mano Mas aqui é uma padaria, tá ligado? A padaria que a gente compra Frango Todo santo domingo, quase todo santo domingo Que também nem todo dia né Dá dinheiro Mas, tipo assim, ó Agora, o... ontem, esse... essa semana O Enzo ficou doente mano. Ele tem a amígdala grande E daí ela inflama muito fácil E ele começou a ir pra escola Algumas crianças estavam gripadas E aí, mano, já sabe como é que é criança O que que acontece? Ontem ele me pediu um caminhão de bombeiro, mano Ai, que queria um caminhão de bombeiro Queria um caminhão de bombeiro Só que quando a gente saiu de casa Como eu falei, tá chovendo muito aqui em São Paulo E aonde eu moro, tipo assim Tem uma região chamada Avenida Aricanduva E essa avenida, cara Ela encheu de água Mano, tipo assim ó, Eu moro há 5 anos aqui, eu nunca vi isso, tá ligado Até minha mulher veio comigo, ela ficou em choque Tipo, não queria atravessar tá? É coisa de mulher, né, mano Também não entendo muito porque que ela fez isso Mas tipo, o bagulho tava cheio, cara tinha carrilhado, mano. Eu falei, nossa, e eu não tava com a câmera, senão eu tinha mostrado pra vocês. Eu vou ver se eu consigo ver na internet. Se eu conseguir algum vídeo na internet é, eu consegui baixar eu vou, eu vou postar aqui um pedaço pra você ver só como que tava. Ou seja, então, hoje é um outro dia hoje é domingo e eu vou colar ali no mercado depois de comprar esse frango aqui, eu vou ali no mercado e vou ver se eu encontro o caminhão de bombeiro do Enzo. Então, mano, se você gosta do meu vídeo, você quer que eu traga mais conteúdo desse tipo aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like e não esquece de comentar, mano, o que que você sei lá, mano, alguma ideia, me dá alguma ideia, alguma coisa, ou se você quer ver um, um daily vlog simples mesmo assim, da, da forma que eu sempre faço, então é só acompanhar meu querido, então espera aí que daqui a pouco eu volto mostrar pra vocês aí a captura do caminhão de bombeira do Enzo. a gente chegou no mercado, geralmente a gente vem no no Carrefour mesmo Não é uma das melhores opções da gente, mas a gente vem porque é mais perto de casa E foi onde queria vir ontem, mas não deu, tava lotadão Aí agora a gente vai lá, aí eu vou ver se eu, se eu acho bombeiro não dá não. Eu ver, 60 conto mano, carrinho não, não pequenininho, 60 reais É, acho que é Missão Fire, mano. Missão Carro Carrefour não dá, não. não Tadinho. Olha é. isso aqui. Quem bombeiro. É 70. ponto do bombeirinho. E aí, é, carrinho, mano, você pica no chão, ele arrebenta, filho. É, mano, Missão falha. Não vai dar pra levar daqui, não. Muito caro. A gente é zica, né, amor? A gente não comprou caminhão de bombeiro. gente fez uma chave... chave gente não teve opção de carrinho de bombeiro Daí eu achei um chaveiro E eu perdi a chave do moleque que Trampa comigo lá na loja Daí que eu fiz Fiz uma cópia pra dar de presente pra ele, mano É nóis É agora eu vou acabar por aqui Porque eu não tenho mais opção Agora é pra casa okay. E aí, agora o que a gente faz? A gente vai embora Vou tentar achar outro carrinho outro lugar. Não, vamos embora Tava caro o carrinho, não tava não? Absurdo. Cara, apelido. Então arroz e feijão são mais barato. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Na próxima a gente pega e vê se acha outra eu continuo fazendo. Né? Tá bom. Tchau. Tá. Dreaming in the dark We are nothing more than dust Search for you